E galera, mais de canal, está tá com a parte 2 Vamos lá, já agora começar sem enrolar, sem enrolar vocês Então gente, primeiro eu vou basear mais um jogo que um youtuber fez aí Mas eu não vou copiar não Eu vou fazer tipo um tent de campamento É, uma lápide, só que bem mais diferente Ficar... Vou colocar outra parte aqui agora da parte cor branca, aqui. gente. Esse modelo eu vou deixar o segundo modelo lá na descrição, mas eu não vou. É vou deixar na descrição. Vou juntar aqui o modelo, agrupar. E Temos as lápides, vou até renomear para não perder lápides. Então vamos lá, você vai colocar, eu vou colocar essa parte aqui, vou pegar toda aqui, copiar, vou colocar aqui. Gente, eu, eu vou mudar o, eu vou, eu vou ter que mudar o episódio, é, eu falei que vai ser o episódio 3 que eu ia mudar aqui. Gente, ainda não, esse vídeo não vai acabar tão cedo, tá? Podem pode, pode, pode, pode ficar tranquilos. Só vou desagrupar algumas coisas aqui pra... eu tenho um erro aqui, ó. Que eu tenho que olhar cuidadosamente se não tem nenhum erro aqui para colocar. Vamos aqui. Vamos agrupar tudo. Vou colocar como modelo mesmo E a gente Aí eu vou fazer a outra parte daqui Essa outra parte É o modelo 2 Só que dessa vez eu vou ter que desagrupar tudo Porque Não vai ter essas lá Tem que desagrupar Porque já passou Tem aqui Vai ter parte 2, tá? Esse não vai ser o mapa original. Então vamos aqui. O vídeo vai ficar muito pequeno se não... Se deixar passar. Então vamos lá. então vou fazer aqui tipo um, um pau, uma pateia. É, tá. Só que dessa vez o material vai ser diferente. Vai ser de... vai ser ó, neon, sei lá. Não, vai ser tipo plástico liso mesmo. Aí vou colocar aqui como marrom escuro. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui. A história conta sobre um acampamento onde a gente vai pra casa. Onde você tem que sobreviver, sobreviver a fatos sobrenaturais. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso realmente, mas eu tô torcendo pra conseguir. Eu pedi copi copiar esse modelo, não o outro. Vou... Aqui. Assim mesmo, Sim, mesmo. Aqui. Vamos aqui. Vamos agrupar, não, ancorar. Pegar uma modelo. Vamos aqui, eu vou ancorar, eu vou ancorar isso, aqui, ancorar, estou ancorado e vamos colocar tipo aqui dentro, eu não sei o que, fazer um livro, tá fazendo um livro, quando, quando a gente constar nele, a gente é transportado para o mapa o fazendo... que eu tô fazendo aqui? Ah, não. eu tá fazendo tem... Não. Vou aproveitar pra... Eu vou reaproveitar, acho que, o modelo dessa história. Ou não. Melhor não. Que vai ser marrom. Uma... Madeira. Cadê madeira? Tá, tá bom, não. Madeira é a madeira cor marrom que um, um parte aqui vai ser onde o li vai ficar aqui. e vai ficar muito bom gente só deixa ancorar aqui né Não precisa nem fechar para e lá e agora eu vou criar como que fosse plástico aqui ou oh, será que tem material de couro não, então vai ter que ser plástico mesmo. Eu sei que meus livros são feitos de plástico, mas porque eu não tem opção aqui, não. Vamos pegar uma parte aqui, criar as páginas. Você é meio óbvio fazer as páginas. E branco. Caiu feio. Então vai ficar aqui, página do livro. aqui é. Melhor criar assim, não. Criar assim, não. É. Assim tá bom. Agora eu vou agrupar isso. Vou agrupar e criar um outro modelo. aqui, ó, agrupar. Por que se a página tá agrupada? Deixa eu desagrupar isso. Glória a Deus. É Thaís. Primeiro. Depois vai ficar assim. Tão feio palco, não pode ficar feio esse palco. Vou agrupar e vou agrupar com esse também. Pronto, tudo tudo bonitinho. Agora tem tenho... agora eu vou de... eu vou ver se eu consigo deixar o o, o script pra script para pisar isso como eu falei. Agora eu quero fazer tipo cadeiras. Não que eu esteja enrolando vocês, tá? Material. Eu não tô vocês, não. É porque eu prometi pra utilizar os três scripts. Ah, com as cadeiras. Caso eu consiga contemplar essa. Tá. Sete. Se. Talvez eu vou ter que conseguir o. Um, o um script que faz. Eu. Eu, quanto. Eu. A pedra tá ali. Eu sei que é um transportado. Então vamos aqui. A plateia desse lado. Não. uma então, plateia desse lado. E a plateia do outro lado. Vamos aqui. Pronto, você assim já tá bom. Aí vocês poderão sentar aqui. Essa parte da história. Gente, eu acho que vai ficar muito legal. O que vocês acham? Okay, tá tudo certo, tem tudo alinhado. Ok, pronto. Agora eu vou agora eu vou agrupar tudo isso. Agrupar tudo isso daqui. E agrupar. Eu já tenho aqui. vai, cadê os outros modelos? Ah, não, tá aqui. Eu já tenho dois modelos aqui que é a parte disso. Lápis é muita coisa, gente. Tem partes aqui. Tem isso. Eu usei isso tudo no episódio anterior para fazer os modelos. Não, esse foi o episódio de hoje. Não, esse foi de antes. Esse é foi o episódio de hoje. Modelo, modelo, modelo, modelo, modelo. Só tem modelo aqui, não tem nenhuma parte Só ali tem partes. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo episódio. Eu vou gravar, eu não vou postar direto, porque eu tô gravando direto só pra não pra postar depois. Eu vou lançar esse episódio às 17 horas, 17 e meia eu acho. É, vamos ver. E outro episódio vai lançar amanhã. Então a gente espera que vocês gostado do vídeo tchau. Fui!